Olá, tudo bem? Vamos para mais uma produção aqui no nosso canal enquanto eu dirijo, vou conversando contigo para aproveitar esse tempo né? Tempo e energia de deslocamento na cidade. Quem dera, a gente não precisasse se deslocar tanto assim, né? Economizar inclusive, a natureza, né? Com essa emissão de carbono que os nossos carros utilizam. Mas vamos lá, vamos tentar aproveitar enquanto uh, estamos tendo que utilizar esse veículo nesse momento para a gente conversar. E a ideia é pensar sobre... Planejamento, envolvimento com a própria vida Já parou para pensar na tua vida? Ainda não? Vamos pensar juntos sobre a temática do planejamento da própria vida Enquanto eu dirijo esse carro Então, logo depois da vinheta, nos encontramos novamente em trânsito Até mais! Começa agora mais uma produção do canal do psicólogo Alex Tavares um oferecimento da Academia Portal Doutor, desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Então, a temática de hoje é pensar contigo aqui em movimento, então eu já peço desculpas por todo o chacoalhar da câmera aqui, no balanço, o som. E vamos juntos pensar o, né, o planejamento, o projeto de vida. Se tu não parou para pensar, a ideia é o seguinte. E tem várias maneiras que tu pode colocar em ação uma reflexão sobre o projeto de vida. Mas nessa produção, sempre para ser mais objetivo e rápido, eu quero que tu pense o seguinte. Se tu não pensa a tua vida, quem está pensando por ti? Quem é que está projetando a tua vida? Quem é que está planejando a tua vida? É, e aí entra um ponto importante de a gente tomar nas nossas mãos a responsabilidade pelo projeto de vida que a gente está sustentando. Alguma coisa tu vem fazendo da tua vida. E... Mesmo que tu não tenha consciência das escolhas que está tomando nesse momento, que talvez tu possa ter um, um, um momento assim, de, de consciência que torna a nossa vida talvez mais consciente, é tu olhar para o presente. Pensa o presente que tu vive hoje. Pensa se ele está de acordo, de, de acordo com o que tu quer para a tua vida. E se não está de acordo, então é o momento de colocar, né? um sinal de interrogação essa vida que eu vivo é a vida que eu quero e esse projeto de vida é um projeto que que me faz bem que faz bem para as pessoas que eu me importo para o meu coletivo para o meu ecossistema de uma forma mais ampla esse é um projeto que eu quero manter e se eu não quero manter esse projeto o que eu posso fazer para mudar claro que há várias né, milhares de variáveis que influenciam o nosso funcionamento a nossa vida e que constroem a nossa vida o nosso presente todo o nosso ecossistema o nosso entorno mas uh, um mínimo grau de autonomia importante que tu tenha para assumir a tua vida do contrário a gente pode cair naquela naquele discurso do, do ressentido do, do coitado, né, que delega para todos os outros o, a responsabilidade do que acontece com a nossa vida. Então, esse, esse meio termo importante que tu tem em mente, que tu coloque nas tuas mãos, a responsabilidade pelas escolhas que tu vem fazendo, apesar de, por óbvio, a gente é, sabe que não basta um simples querer, um simples comportamento, um pensamento para resolver os, todos os problemas que a gente tem no cotidiano. Mas a ideia é justamente essa, a gente assume a responsabilidade pelo que a gente pode fazer. O que tu pode fazer para ficar numa situação. Num um projeto, num caminho que tem relação com o teu ideal, com o teu sonho, com a tua vida. Isso é isso que a gente pode fazer. Mudar o tempo do frio para o calor na rua não tem como. Aqui dentro do carro a gente ainda pode ter esse, esse mínimo grau de escolha de temperatura ambiente numa estrutura fechada. Mas o lado de fora não tem como. Então a a, na, o mesmo acontece com as tuas escolhas, daqui a pouco tu quer uma, uma evolução profissional e tu tem que te direcionar, essa tua evolução profissional, para determinados comportamentos, determinadas escolhas que vão influenciar talvez de forma bastante rápida a tua vida. Então tu tem que te direcionar, tem que ter esse caminho, essa energia, tempo, lembra que né, sempre volta, né? tempo e energia, tempo, selecionar o que é importante fazer, para conseguir usar a tua força, a tua energia para fazer. Se desperdiça com várias frentes, o teu tempo vai embora rapidamente, tu vai ter aquela sensação que a gente encontra em qualquer meio é, coletivo, grupos que a gente conversa, né? Não há tempo, não há tempo, é um discurso que é muito comum, né? não há tempo. Tempo a gente tem, todo dia a gente tem um tempo à disposição, são 24 horas e talvez aí a gente tenha algumas pessoas, dependendo da quantidade de sono que tem, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente com certeza tem mais do que 14 horas por dia, alguns têm daqui a pouco 16, 18 horas por dia, para focalizar no que é importante. E o que, é que tu faz com todo esse tempo que é importante? teu projeto de vida está sendo encaminhado pela tua rede social, então provavelmente tu vai ficar investindo o teu tempo, a tua energia e também o teu dinheiro na rede social. A rede social não tem relação com o teu objetivo, com o teu propósito, então direciona esse tempo para outros caminhos e aí né, várias escolhas pela frente, então ponto um, cada vez mais importante deixar claro, volta a ideia, o que tu quer, o que tu quer e não é o que não quer. Pensa primeiro o que tu quer. Se tem condições de pensar o que tu quer, vai já direto para caminho. Algumas pessoas não conseguem pensar o que querem. E daí uma estratégia, mais uma dica, mais uma estratégia é pensar o que não quer. Começar pelo negativo, pelo menos para começar a afastar alguns elementos. Mais rápido é de cara delimitar o que tu quer, com certeza, para não perder tempo uh, identificando o que não tem em relação com o teu propósito e como a ideia é aproveitar tempo e energia, se tu tem condições, vai direto pensar o que tu quer e como colocar em ação teu projeto de vida. Vou ficando por aqui então, em mais uma produção, se tu gosta desse tipo de conteúdo que a gente vem gerando, apesar de todo esse barulho de carro, de balanço de câmera, enfim, uh, se tu gosta desse tipo de conteúdo, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar, comentar, toca no sininho do nosso canal no YouTube que tu recebe as notificações do próprio sistema robô do YouTube, quando a gente publica um novo conteúdo. E sempre na descrição a gente coloca mais informações para que tu vá além, pode acessar o link que, tá, que está aqui embaixo e a gente promove sempre conhecimento com foco em saúde, em desenvolvimento pessoal e qualidade de vida. Até a próxima produção. Tchau, tchau. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares.